aqui é o William Silva, trazendo aqui um tutorial aqui simples, rápido, tá? Da música Uma Nova História do cantor Fernandinho. É, tava tirando ela aqui para uma aluna para Lica, né? Um abraço, Lica. <risos> um abraço aí para todo mundo aí do VIP 4, módulo 1 e 2 aí, tá? A Fernanda e todo o pessoal aí, a Marta, beleza? É, um abraço aí para todos aí, não quero ficar citando o nome de todos, né? O Edson lá, acho que do, de Curitiba, né? Do Paraná. <risos> tem um monte de gente, beleza? Um abraço pra vocês. E aí, aproveitando o ensejo que eu tava tirando a música, eu falei, ah, vou fazer logo aqui, né? Aí já vai pro YouTube, beleza? Bom, tem uns acordes bem diferentes aqui e que eu sei que muitos de vocês têm dúvida, tá? Por exemplo, Fá sustenido menor com décima primeira, Mi cinco, né? 4 e com quarta normal, né? Ré 5, tá vendo? Então, muita gente tem dificuldade com esses acordes, a gente já vai tirar elas aqui agora, tá bom? Essa música tá em Lá maior. Se você não sabe esses acordes também, entra no curso pra aprender, ok? E se você quiser ser meu aluno e ter o meu suporte, link na descrição. Tá bom? Vamos lá. A introdução são dois acordes, né? Que é o Fá sustenido menor com décima primeira, tá? Ele também tem uma sétima aqui, beleza? Apesar de não aparecer. E também tem o Mi 5. Ok? Então, às vezes, você vê, né? Uma cifra Mi 5, Ré 5. Existe esse acorde, viu? Tá aqui, ó. Significa que ele não tem terça, tá? É, são esses dois acordes da introdução, né? Tararão. Só isso aqui, tá? Aqui nessa né? terça aqui, né? Beleza? O solinho do teclado é aqui, ó. Então, Lá, Sol sustenido, Mi e Si, tá? Ó. Sobre Fá sustenido menor, né? Depois sobre Mi5 você vai fazer Lá, Sol sustenido, Mi. Tá? E de novo, ó. Bem fácil. Isso na é dificuldade, né? Aí a gente vai vir pra parte cantada Fá sustenido menor com décima primeira Vê aí o acorde, tá? Sai da sua tenda Aí vem aqui, Mi 5 Então, ó, você tá vendo? Você tá aqui no Fá sustenido menor com décima primeira ó, Você já vem pro Mi 5 aqui Ó, né? oh, filho meu Si 4 si né? Ou si com quarta, né? Aí, ó, Ré 5 aqui, tá? De novo Fá sustenido menor com décima primeira, vai vendo, ó, Mi 5, nem vai mexer os dedos direito, ó, Si 4, Ré 5, ok? A música basicamente vai, rodar em, vai girar em cima disso, ó, sai da sua tenda, não quero cantar que isso aqui vai dar direitos autorais, tá? Mi 5, ó filho meu, Si 4, te mostrarei, Ré 5. As estrelas do céu o tendido menor com décima primeira é, Sai da sua tenda Mi 5 Ó filho meu Si com quarta Te mostrarei Ré 5 A areia do mar Agora vai vir aqui, ó Tô usando a versão do clipe, tá? Antes que alguém faça um Mi, Mi, Mi Não é do, três acordes Mi seguido não É reclamação mesmo Vai vir aqui, ó é... Será que podes? Então, ó. fá sustenido menor com décima primeira. Será que podes? Mi 5. Conta. Si com quarta. Ré 5. Aí, de novo. fá sustenido menor com décima primeira. Será que podes? Mi 5. Imaginar. Si com quarta. Tudo aquilo que eu sonhei. Ré 5. Para ti. É, cadê? Filho meu, Fá sustenido menor com décima primeiro. que minhas mãos fizeram, tá? É, Mi5 para ti, filho meu, Ré5. Minhas bênçãos, minha bênção, né? Será Ré. É, si com quarta, já tô travando. Sobre ti e Ré5. Até aqui, tá? Você pode fazer algum ritmo aqui, tá? Beleza? Então a Lica que vai tocar essa música, né? Fica esperto aqui, ó. Dá pra fazer aqui, tá? Ó. Tanto ritmo para teclado, né? Tadadá Será sobre ti. Crescendo no si, crescendo no Ré Beleza? Dei umas esbarradas aqui, mas de boa Vamos, vamos seguir o barco é, A parte de do no, do Uma Nova História vai, Vão ser três acordes, tá? Lá 5 Ré 5 Mi 5 Desse jeito que eu tô tocando, ó, Tá, tá vendo aqui? Vê bem aí o acorde, tá? Lá 5, Ré 5, Mi 5, tá? O negócio aqui se chama encadeamento, tá? Matéria do curso, que se você se tornar aluno, você vai estudar, ok? Então vai ficar uma nova história, Deus tem pra mim, ok? De novo, ó, Lá 5, um novo tempo, Ré 5, Deus tem. Mi5 para mim, tudo aquilo que perdido foi, Lá 5, ouvirei, Ré 5 de tua boca, mi cinco, te abençoarei. Daqui, na primeira vez, volto para a introdução. Ok? Então, Para a introdução, você vai tocar a música toda de novo, né? Não vou repetir tudo aqui, tá? A não ser aqui a parte do Nova História, mas a gente já vai falar dela de novo. Vai cantar a música de novo, vai chegar numa Nova História. Uma Nova História, Deus... Ó, então, ó, você pode fazer aquele ritmo: Uma Nova História, Deus tem. Abençoarei, você seguro lá e deixa ele segurar nova história. Desse... tá vendo? Eu achei que ia rolar uma preparação, mas não rolou nada. Papai que falar com o microfone na minha frente tapando as teclas que é bravo, por isso que dá uma desenganchada. Vai ser isso aqui: tá? é, Ré 5. Tem uma parte no meio aqui: né? Mi 5. Aí de novo: Ré 5. Mi 5. Mais uma vez: Ré 5. Mi 5. Agora vai vir Ré com Fá sustenido: tá? Mi com Sol sustenido. Volta para nova história: Uma nova história. Tem pra mim um novo tempo. Deus tem pra mim tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de tua boca e abençoarei. Acaba no Lá. beleza. É, acho que é isso gente eu passei tudo que eu tinha para passar aqui tá a cifra tá na descrição ok e vocês não esquece de deixar aquele like aí o cara o YouTube tá desmotivador né entendeu então assim para eu não abandonar esse barco de vez né comenta aí entendeu compartilha esse vídeo para ver se o YouTube começa a notificar as pessoas tá deixa teu like se inscreve dá um jeito aí tá bom Posta no Facebook, vê aí o que você faz. Beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? Então é isso aí, link do curso na descrição, ok? Cifra na descrição, todos os meus links, links na descrição, né? Beleza? Um abraço para vocês aí até o próximo vídeo, hein? Tchau!